Da a gente veio conferir o último dia da CCXP 2019, então fica ligado aí! E aí, muito triste que tá terminando a CCXP desse ano? Ai, sério, muito triste porque é bom demais esse evento, sério. Vale assim, ó, cada segundo. O que ajuda bastante aqui na volta a gente tem o, o, o dogão, o chechudo e tem vocês nas lives também, né? Mas que dá uma saudade do evento já, aperta o coração! Ó, em seguida então vamos dar uma passada no stand da Iron Studios também o legal é que a Iron sempre traz novidades para o mercado antes aqui na CCXP então a gente pode ver os action figures quando chegar no mercado e sempre tem uns action figures muito maneiros aqui, né? Sério, eu tô então... muito empolgada. Sempre tem coisa muito legal lá pra ver. Sem contar os quadros também, né? Os quadros também. E vontade de comprar ali os action figures, né? Então vamos lá dar uma, uma olhada lá pra ver o que, que tem de novidade lá no site deles, né? Ah, agora ontem que era sábado estava cheio, mas hoje que é domingo, último dia, dê uma conferida aqui como é que tá o evento hoje. Tá lotadaço, olha quanta gente! Vocês viram que o Henry Cavill apareceu de surpresa no aparelho da Netflix? <risos> a gente estava aqui no evento, e começou a gritaria total, geral. E aí, olha aí, ó. Eee! Aí a gente ficou sabendo que o Henry Cavill tinha chegado no evento aqui para divulgar a série que a gente está esperando demais, galera: The Witcher. Série dia 20. Ninguém me chama, ninguém me viu, só quero saber de The Witcher. Vou tentar maratonar já no dia 20, né, para fazer vídeo no canal comentando a nossa impressão aí sobre a série, mas eu tô animado demais. Eu, eu acho que é difícil a série não ser maravilhosa. Eu tô animado, tem várias franquias da Universal que eu gosto demais, então dá uma conferida na lojinha lá, ver se a gente faz algumas comprinhas também. Olha a quantidade de gente, a gente tá se acotovelando com a galera aqui. Mas é isso aí, tá todo mundo numa vibe bem boa aqui é. nesse último dia. Agora sim, sabe aquele filme Um Herói de Brinquedo no Natal? É, é tipo isso, entendeu? É tipo isso. Todo mundo correndo, querendo aproveitar os instantes, querendo comprar tudo que é coisa nerd e legal aqui na c 6 O Balzano já é o 13o, é. Um presentinho de Natal. Tá todo mundo comprando geral aqui, Tem umas promoções boas aqui na c meu. Ó oh, galera, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse último dia aqui na CCXP 2019 e tenham gostado também da cobertura que a gente fez do evento aqui no canal, né? Galera, valeu aí a companhia de vocês durante todos esses dias e até a próxima!